Olá, Fábio aqui, canal do lado de cá, com mais um vídeo rápido aí, trazendo uma notícia boa pra você. Porque a Câmara dos Deputados do Estado de Nova York aprovou para dar andamento aquela lei que autoriza imigrantes ilegais a tirar carteiras de motorista no Estado de Nova York. Agora essa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela tá sendo discutida e vai ser votada... No, no Senado do Estado de Nova York, até o dia 19 de junho, na semana que vem. Na Câmara dos Deputados, essa lei foi votada com 86 votos a favor, contra 49 votos contra. Pelo que tudo indica, essa lei vai passar no Senado também, porque o Senado, ele é, tem a maioria democrata, e os democratas, eles tendem a estar sempre dos lados das causas dos imigrantes e das minorias. O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, ele já falou que se essa lei chegar na mesa dele, ele assina sem problemas nenhum. Ele não é bobo nem nada, né? Porque se essa lei for aprovada no Senado, chegar na mesa dele e ele assinar, essa lei vai gerar numa patada só uma renda de 57 milhões de dólares para o estado de Nova York. Ou seja, para ele, uma simples assinatura, uma vitória certa. Porém, existem alguns senadores republicanos e democratas, tá? Não só republicano, republicanos e democratas, que estão expressando algumas preocupações com a aprovação dessa lei. Por exemplo, tem um senador republicano que a preocupação dele é que se os imigrantes ilegais tiverem um documento federal, isso tecnicamente dá de direito aos imigrantes ilegais votarem. Então o número de eleitores simpatizantes do Partido Democrata acaba crescendo. E isso preocupa o lado republicano da história. Sem contar que acaba criando um conflito entre as leis federais, Pra, de votação, isso e aquilo, e as leis estaduais, então isso também tem que ser analisado. Por outro lado, existe o senador democrata aqui, do, aqui de Nassau, da, da ilha, aqui de onde eu moro, e ele expressa a preocupação que um imigrante legal tendo uma identificação dessa na mão uh, pode causar problemas de segurança. Na verdade, eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso, mas tudo bem, porque na maioria das vezes eu quase nunca entendo o que o um democrata está querendo dizer. Agora, tem uma preocupação real aí de um outro senador democrata, que é o histórico de colaboração que o DMV, o Department of Motor Vehicles, que é onde você faz a sua carteira de motorista aqui, que você preenche todos os formulários, a colaboração que eles têm com o FBI e a colaboração do FBI com a imigração. Então, a preocupação dele é que os bancos de dados do DMV vão ter todas as informações dos imigrantes e todos os endereços isso e aquilo, e o DMV que, por sinal, não colabora diretamente com a imigração, mas colabora com o FBI e o FBI colabora com a imigração, vai acabar, de uma maneira ou outra, a imigração vai ter acesso a esses dados. Mas é lógico, né, que em um estado democrata, o que, que a gente faz? A gente faz pesquisa. Então a gente fez... a gente não, né, que eu não fiz nada. Mas fizeram uma pesquisa aí, tipo o IBGE, foram sair na rua perguntando o que, que eles achavam e tudo isso, e, e os eleitores aqui no estado de Nova York, a maioria, 53% dos eleitores são contra a, a liberação de uma carteira de motorista para imigrantes ilegais. E eles fizeram a mesma pesquisa na parte alta do estado, lá perto do Canadá, lá porque o estado de Nova York, não sei se você sabe, mas vai daqui da ilha até Manhattan, passa por Manhattan e sobe até lá perto do Canadá. E fizeram lá naquelas cidades lá mais perto do Canadá, no estado de Nova York, e lá os números são ainda maiores. 62% dos eleitores são contra a, a liberação de uma carteira de motorista Uh, para os imigrantes ilegais, o que me surpreende muito, porque Nova York é considerado um estado liberal. Aqui tudo pode, aqui existem várias raças morando junto, várias, vários grupos, várias ideologias, e tanto quanto na Califórnia, então eu fiquei até muito impressionado com os resultados dessa pesquisa. E nem tem como falar que essa pesquisa foi uh, financiada pelo Partido Republicano, porque quem fez essa pesquisa foi o New York Post, e o New York Post é um jornalzinho aí do, do, do Partido Democrata. Mas então é isso aí. Como eu disse, esse é um vídeo rápido, a gente sabe que existe uma lei aí uh, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que autoriza o imigrante ilegal a ter uma carteira de motorista do estado de Nova York. Essa lei está sendo analisada, tramitada e votada, e tem que ser votada até o dia 19 de junho, uh, na Câmara do Sen no, no Senado, do estado de Nova York. E daí, depois dessa votação no Senado, vai para a mesa do governador Andrew Cuomo, e ele já falou que essa, se essa lei chegar na mesa dele, ele vai aprovar essa lei. Então, a gente sabe que existe uma possibilidade bem grande que nos próximos meses aí o imigrante ilegal ou independente do status imigratório ele vai poder ter uma carteira de motorista do estado de Nova York. Uh, atualmente nós temos acho que 11, 11 estados ou 12 que autorizam o imigrante ilegal a ter uma carteira de motorista, Nova York seria mais um desses estados. Agora que vocês já ouviram a notícia, eu vou dar a minha opinião. O que, que eu acho? Eu acho o seguinte. Eu tô feliz, eu tô feliz pelo imigrante. Eu sei que todo mundo sabe que eu sou republicano, mas eu tô feliz pelo imigrante, porque o imigrante uh, legal ou ilegal, ele tem que ter o direito de ir e vir, ele vai poder ter sua independência, ele vai poder, poder comprar o seu carrinho, ele vai poder sabe, ele vai poder levar a sua família para passear sem ter que ter medo de ser parado, sem ter que que viajar para outro estado e pagar rios de dinheiro, se submeter a humilhações para poder conseguir uma carteira de motorista, ser explorado aí por esses Uh, esses assessores de internet que, que usurpam dessas pessoas da bondade dessas pessoas ou da inocência dessas pessoas para poder conseguir uma carteira de motorista para o cara então ele vai ter o imigrante vai ter uma vida um pouco mais digna então nessa nessa nesse ponto eu tô feliz o que, que me preocupa o que, que me preocupa é o seguinte nada acontece por acaso nada é de graça na política e, e eu acho sim eu acredito sim que exista um um plano B aí, né, um plano B, porque a gente já tá vindo, vendo aí, desde um ano atrás, uh, que os democratas estão tentando, de todas as maneiras, aumentar o eleitorado deles, uh, e eles também estão tentando passar essa lei que, que, tira, que acaba com o, o, o tipo de votação, o método de votação de colégio eleitoral, que, que, o, que foi o motivo que Trump ganhou a eleição, porque a Hillary teve a maioria dos votos, mas como o Trump ganhou nos colégios eleitorais, foi por isso que ele virou presidente, então eles estão tentando passar uma lei que não exista mais colégios eleitorais e sim vote quem, uh, ganhe quem, quem teve mais voto. E, ao mesmo tempo, eles estão tentando também aumentar o número de eleitorados. Porque isso é uma... na minha opinião, tá? Na minha opinião, isso é uma maneira do, do Partido Democrata conseguir reaver a presidência dos Estados Unidos. Mas isso não é uma conspiração. É só a minha opinião, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Provavelmente semana que vem eu volto aqui pra, fazer, pra te dar um update sobre essa lei. E até o próximo vídeo. Tchau!